Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos a música Canta Canta Mensageiro para apresentar para vocês. E como que ela aconteceu? Né? No ano de 2012, nós recebemos aqui a visita no nosso estúdio, no nosso estúdio aqui em São José dos Campos, no estúdio da Rádio Vivência Espírita, o nosso grande amigo Sérgio Santos, cantor e compositor, junto com a sua esposa Marlene também, que canta com ele, nós recebemos eles no estúdio para uma entrevista, né? Cantar algumas músicas juntos, tal. Enquanto o programa estava rolando, nós recebemos uma ligação do nosso amigo Ari Rangel, de Taubaté, ele mora em Tremembé, aqui em São Paulo, mas trabalha no Centro dos Espíritos em Taubaté. O Ari Rangel é um médium de psicografia, muito fã também do Sérgio Santos, inclusive o o Ari é compositor também, canta, já tem algumas músicas nossas, assim, juntos, né? Quer dizer, música dele que nós musicamos, mas essa foi a primeira. Então, já estou falando para vocês que nós musicamos essa música Canta Canta Mensageiro. Mas ela aconteceu quando o Ari ligou para nós, dizendo que ele havia recebido uma mensagem do espírito Euríclides Formiga, que era para o Sérgio Santos, se a música chamava, a música não, mensagem, canta, canta, mensageiro, se ele poderia é, passar aquela mensagem para a gente, e ele passou a mensagem para a gente pelo, pela rede social, ali na hora nós achamos a, a mensagem muito interessante, E eu já li, dentro do estúdio eu falei, nossa, essa, essa mensagem dá para fazer uma música, né? o, a intenção do Ari não era música, era mensagem só, eu que vi, falei, dá para fazer uma música, e aí o Sérgio Santos também levou a letra e já falando, eu também acho que dá para fazer uma música. E lembrando que esse espírito, né, Euríclides Formiga, é o José Euríclides Formiga, mais conhecido como Euríclides Formiga, como todos conhecem ele no Brasil, foi um advogado, jornalista, profissional, poeta e espírita. Brasileiro, é claro. Ele viveu 59 anos, nasceu em 1924, desencarnou em 1983. Ele trabalhou muito como jornalista em vários jornais aqui da, de São Paulo e do Brasil também. Trabalhou na Rádio Gazeta de São Paulo e também na extinta TV Celso. Então, muito conhecido o Eurix Formiga. Ele desenvolveu a mediunidade de várias formas. Quando ele trabalhou no Centro Espírito Perseverança em São Paulo, que é um centro espírita também, um dos mais conhecidos no Brasil. E ele desenvolveu ali a psicofonia, né, incorporação, vidência, audiência, também a psicografia né, e viveu intensamente nos últimos anos para a doutrina espírita também. E quando chegou no plano espiritual, nada mais do que justo, passou a encar encaminhar suas mensagens para os médios, principalmente os médios de psicografia aqui. Inclusive, o nosso grande amigo Carlos Bacelli lá de Uberaba, recebe muitas poesias, muitas mensagens do Eurico de Formiga, como também o nosso irmão Ari Rangel, aqui em Taubaté. Pois bem, quando passou o tempo, né, nós recebemos a intuição da espiritualidade e fizemos a música Canta, Canta, Mensageiro, que é essa que eu vou cantar para vocês aqui agora. Canta, canta, mensageiro Leva a paz por onde fores A canção iluminada É o amor plenindo dores Anuncia ao viçareiro, Entre acordes de alegria Evangelho redivivo por divina poesia, hum, hum, hum. esparrama mancheias a canção da caridade. Que faz sempre mais irmãos, os irmãos da humanidade. Onde a noite fria e triste é cruel, desolação. Leva o sol da esperança com Jesus no coração. Canta aqui, canta colar Canta em prosa, canta em verso O passarinho Na harmonia do universo Canta, canta mensageiro Solta a voz, estrada fora Leva a Alegre a toda gente O nascer da nova aurora hum, hum, hum, hum. Canta aqui, canta colar Canta em prosa e canta em verso o passarinho Na harmonia do universo Canta, canta, mensageiro Solta a voz, estrada fora Leva alegre a toda gente O nascer Canta, Canta, Mensageiro. Viram que a letra é muito interessante, está falando exatamente de uma pessoa como o Sérgio Santos, que sai pelo Brasil todo, levando a mensagem, levando a poesia, levando a música para todas as pessoas. Então, o mensageiro de Eurigues Formiga, que está sendo colocado na música, é o próprio Sérgio Santos. Né? Mas nós saímos na frente e gravamos a música Canta, Canta, Mensageiro. Depois, também, o, o nosso irmão... É, Sérgio Santos também gravou a mesma, a mesma poesia, né? a mesma música, mas com arranjos um arranjo diferente. Então nós colocamos lá no nosso CD, ela está no nosso CD é, Novo Tempo, CD do Grupo Castelã Novo Tempo, e no CD Vinde a mim do Sérgio Santos. Os dois, as duas letras com arranjos diferentes, todas as duas letras, como vocês viram, essa é bonita, e a do Sérgio também, em outro ritmo, de outra maneira muito bonita também essa música que foi recebida, essa mensagem né, que foi recebida pelo nosso irmão Ari Rangel pela psicografia. Né? E a psicografia do nosso irmão Ari Rangel é semiconsciente, quando o espírito pega também na mão é, para escrever a mensagem, mas o médio também está percebendo aquilo que está acontecendo. Então, foi pela psicografia que chegou essa música aí do grande Euríclides Formiga, que tantas mensagens traz para nós aí da pátria espiritual. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.